Ei, Colosso aqui, com mais um vídeo de Diablo 2. Hoje eu vou ensinar para vocês a estratégia para poder derrotar a Andariel, a chefona do primeiro ato. Bora pro vídeo. Bom pessoal, além de eu ensinar a estratégia, eu vou mostrar para vocês também como que vocês fazem para ir pro ato 2, para continuar o jogo. Então para derrotar a Andariel, você vai ter que vir aqui na cara Boazinho. e você vai comprar essa poção de Antítoto. Por que, gente? A Andariel tem um veneno muito poderoso, então é importante que você tenha pelo menos três aqui, poções ou duas, dependendo do cinto que você te tem, no seu inventário, para você não passar aperto. E também, pessoal, vocês vão ter que equipar Rejuvenation Potion, que é essa, aquela poção que cura automaticamente, porque além do veneno, Andariel dá muito dano. Então quando ela te acertar, pro provavelmente ele, quase metade da sua vida vai embora. Então feito isso, gente, vai seguir lá para as catacumbas nível 4 e vai matar Andariel. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de eu matando ela e vou explicar um pouco como que eu faço para não passar aperto. Bom pessoal, primeiro, limpa o máximo de monstros que tem nas salas, porque Andariel já dá muito dano. Ainda mais se tiver mais gente para ficar te batendo. Não sobe muito a tela do jogo para Andarial não te ver. Então você mata o máximo de maguinhos ali, de monstros que vão ficar te cercando antes de você ir propriamente dito matar ela. Quando você estiver atacando, o que você que vai fazer? Ela vai soltar o veneno, sua vida vai ficar verde. E aí você já automaticamente vai ter que ter uma coordenação. Usa o antídoto para parar o veneno na mesma hora e vai tomando conta da sua vida para você usar o rejuvenation e uma porção de cura usa as duas ao mesmo tempo porque aí vai curando e, e aumentando porque ela vai ela não vai parar de te bater então se você ficar com a vida muito pequena dá uma corrida vocês viram que eu corri um pouco para poder não morrer espera recuperar né se você acabou com as suas poções, igual aconteceu comigo, abre bem rápido ali o, o, o seu inventário, já equipa. Se você não sabe como equipar rápido, gente, clica aqui num vídeo que eu fiz sobre Diablo 2 de dicas de como usar as hotkeys para te ajudar, tá? E aí, pessoal, é só você finalizar ela. Eu estava jogando multiplayer com meu primo nesse, nessa gameplay aí, então ficou um pouco mais fácil. Mas lembrando que no multiplayer os monstros também ficam mais fortes, mas eu não teria nenhuma dificuldade de matar ela. Então, essa é a dica, bem simples, bem fácil e não tem segredo. Vamos voltar para a cidade para mostrar para vocês como que vocês vão passar para o ato número 2. Bom, gente, chegou aqui na cidade, o que, que vocês têm que fazer? É só conversar aqui com o Varric e clicar em ir para leste. Que aí automaticamente vai começar uma nova cutscene. No meu caso aqui, eu já assisti a cutscene. E aí eu não vou dar spoiler, não vou deixar passando aqui no meu vídeo. Tá? Mas aí você chega em Loot Golem. Tem vários personagens novos aqui. Mas basicamente para fazer a mesma coisa que você tinha no ato número 1. Você vai ter personagens aqui. Aqui perto do portal tem mais personagens, tá, pessoal? Então, o cara que contrata tá aqui. Se você quer ver a primeira missão, de como é, fazer a primeira missão aqui do ato número 2, tem um, um vídeo também que eu vou upar essa semana ainda. É mais difícil, tá? E uma dica importante, gente. Invista um pouco, cara, em força. Por quê? Os novos itens do ato número 2 são itens mel melhores, mas você vai ter que ter mais força para conseguir usar eles. Então, você vai passar muito aperto, pessoal, para poder equipar esses novos itens, porque provavelmente você não vai ter investido muito na sua força, e aí você vai começar a passar aperto aqui no, no segundo ato, já de começo. Então, a dica de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau!